E quero que você abra não apenas sua Bíblia, em primeiro lugar seu coração Mas abra sua Bíblia no livro de Malaquias, no capítulo 4 E nós vamos ler juntos versículos 5 e 6 Malaquias 4, versos 5 e 6 Eu vou ler na Nova Almeida atualizada o texto diz assim, Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha, e castigue a terra com maldição. Interessante observar que esse texto, que nós podemos chamar de a última porção, do Antigo Testamento, ele é na verdade o que merece a classificação de uma profecia messiânica o verso 1 do capítulo 4 de Malaquias diz pois eis que vem o dia queimando como fornalha né? que dia é esse? nós vemos no verso 5 antes que venha o grande e terrível dia do Senhor a expressão dia do Senhor, seja no antigo ou no novo testamento sempre é uma referência ao advento da vinda de Cristo normalmente aponta para a sua segunda vinda Hoje que já entendemos o propósito da primeira ter se cumprido E a importância do seu retorno nos desdobramentos do plano de Deus e da redenção Mas no verso 2 o texto diz Para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça Trazendo salvação nas suas asas Outras versões dizem, trazendo a cura em suas asas E aqui nós entendemos obviamente que o Senhor estava falando da vinda de Cristo E que o ministério de Cristo seria precedido por um precursor que prepararia o seu caminho, como todos os outros textos, né, como profecias claras do livro de Isaías testificam que aconteceria, quando João Batista aparece como precursor de Cristo, preparando a sua chegada há referências a ele, feita pelo próprio Cristo, como sendo ele o Elias que haveria de vir ou seja, ele é o cumprimento dessa promessa o ministério de Elias trouxe um profundo arrependimento à nação de Israel nos seus dias nós vemos como uma nação que havia se inclinado à idolatria né, de repente se curva depois daquele evento no Monte Carmelo onde Deus responde com fogo do céu o sacrifício de Elias e o povo cai de joelhos gritando só o Senhor é Deus um nível profundo de arrependimento e de retorno do coração do povo para Deus e assim aparece João Batista a quem Cristo se refere como sendo, né o Elias que havia de vir, a quem o anjo, quando comunica a Zacarias, seu pai, o nascimento de João Batista, diz que ele viria no Espírito e no poder de Elias. Então, essa declaração de um Elias que viria, diz respeito à preparação de Cristo. No entanto, nós precisamos entender que várias profecias na Bíblia, elas têm o que nós chamamos de cumprimento replicado. Por exemplo, Joel capítulo 2, nos versos 28 e 29 diz, e acontecerá depois disso, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos hélicos, os, os, os até sobre os servos e servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão em Atos, no capítulo 2, a partir do verso 16, diante do que acontece no dia de Pentecostes, o povo cheio do Espírito Santo, falando em línguas, uma multidão atônita, presenciando aquilo que está acontecendo, Pedro se levanta e diz, esses homens não estão embriagados, como vocês acham, sendo ainda 9 horas da manhã, mas ele diz assim, isso é o que foi dito, pelo profeta Joel, Joel tinha dito que acontecerá depois, o depois é, essa parte da profecia não é para a nossa geração, a geração dos dias de Joel. É algo que vai acontecer lá na frente. E Pedro reivindica o cumprimento da profecia de Joel, dizendo, o que está acontecendo aqui é o que ele falou. Mas Pedro faz uma mudança, porque enquanto Joel diz, e acontecerá depois, Pedro se levanta e diz, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito. Pedro não está dizendo que os últimos dias eram os dias que ele estava vivendo Pedro está dizendo que o cumprimento que eles viram naquele momento no início da era da igreja teria cumprimento replicado no tempo do fim como sabemos disso ele cita parte da profecia de João que não se cumpriu no dia de Pentecostes o sol se convertará em trevas a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor aqui o grande e terrível dia do Senhor é uma referência ao advento do retorno de Cristo, quando teremos a consumação da redenção o próprio Jesus fala isso, o Evangelho de Mateus registra o livro de Apocalipse também sinaliza que parte do que antecede a vinda de Cristo é o sol escurecer, a lua se transformar em sangue então nós estamos aguardando essas coisas e quando elas acontecerem haverá um cumprimento replicado dessa profecia quando eu olho para o livro de Maraquias e para essa declaração profética essa profecia classificamos de messiânica que diz respeito a Cristo não creio que ela fala só da primeira vinda de Jesus, embora haveria uma preparação, um Elias um ministério, conduzindo o povo ao arrependimento e à reconciliação como parte do processo preparatório no tempo do fim, antes do regresso de Nosso Senhor, nós vamos viver uma réplica do cumprimento dessa profecia ou seja, Deus convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais O tema da minha mensagem hoje é conexão geracional E a pergunta a ser feita é qual é a importância disso Para o cumprimento daquilo que Deus tem no seu plano e no seu propósito Qual é a relação disso com aquilo que Deus deseja fazer né? Em termos do estabelecimento do seu reino na terra Esse é o assunto que nós vamos conversar e compartilhar e para falar justamente desse assunto, Deus me deu hoje a alegria, o presente, o privilégio de não precisar fazer isso sozinho. E eu quero falar com vocês sobre conexão geracional, dividindo o tempo e o púlpito com meu filho Israel, que está aqui hoje comigo. Israel, vem para cá. Bom, já faz uma, uma aplicação prática até do que a gente vai falar hoje. Exatamente. <risos> Maravilha, vamos lá. Banco. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero que a gente pare para pensar: quando Deus faz uma promessa como essa, de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, o que é que Deus quer com isso? Ele está falando de uma provisão, de algo que Ele está determinado, né, a fazer acontecer. E daqui a pouco nós vamos entender que Ele não fará isso sozinho. Temos a nossa parte, mas... O que é que Deus tinha em mente? O que é que Deus queria com isso? A primeira coisa que eu quero te mostrar é que Deus não está pensando apenas no estado das famílias. Quando o coração de pais se converte aos filhos e de filhos aos pais, existe uma reconexão geracional. Né? Porque muitas vezes a conexão acabou sendo perdida, é que existe essa necessidade de conversão. O que é que Deus tem em mente? Mais do que famílias que gerem um ambiente de harmonia no relacionamento, de estabilidade, de prazer, de realização E Deus obviamente tem projetos extraordinários e grandiosos sobre a família Mas Deus não está pensando meramente na questão familiar O que nós precisamos entender é que o estado das nossas famílias determina a dimensão de espiritualidade que nós vivemos Deus está dizendo, se não houver a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais A terra será ferida com maldição Mas para que eu não fira a terra com maldição E o oposto disso é, para que eu possa abençoar Então é necessário converter o coração dos pais aos filhos Mas o que é o propósito de Deus de abençoar? Muitas vezes a nossa leitura é muito individual, quase que egoísta A gente pensa a abençoar só no sentido pessoal isso obviamente não exclui a possibilidade que a bênção na perspectiva individual faça parte do pacote. Mas nós precisamos entender que Deus está pensando em algo muito maior do que apenas a minha e a sua vida. Normalmente nós pensamos bênçãos naquilo que possa ser também é, é, visto, mensurado, numa perspectiva humana, natural. Então, em vez de necessidade financeira, a gente pensa na provisão. Em vez de enfermidade, a gente pensa na cura e na saúde, e por aí vai. Mas nós precisamos entender que o conceito bíblico de bênção é maior do que a bênção sobre o indivíduo. Por exemplo, quando falamos do que Deus está construindo e planejando na Terra, não dá para ignorar a declaração de Paulo em Gálatas 3.8, que diz assim, ora tendo a escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão dizendo, em você serão abençoados todos os povos, no livro de Gênesis nós lemos, em ti serão benditas todas as famílias da terra, mas a partir das famílias cresciam e multiplicavam, os povos eram bem definidos na sua identidade, então embora o conceito de família está dentro, a Bíblia está falando dos povos, das nações, ou seja, dos gentios. E Paulo está dizendo que Deus previu a inclusão dos gentios. Ou seja, o que Deus tinha em mente com Abraão, o patriarca, não era apenas a linhagem natural, a sua descendência literal. Paulo, no livro de Gálatas, explica a respeito dos filhos da fé, que são a linhagem espiritual. E ele está dizendo que quando Deus diz em você serão abençoados os povos da terra, ou seja, Deus está dizendo: Eu quero abençoar a Terra inteira. Ele estava pré anunciando o Evangelho. Ou seja, qual é a maior benção que Deus tem a comunicar para a humanidade? A experiência de redenção em Cristo Jesus. E quando nós falamos sobre Deus conectar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, nós não podemos ignorar que além da benção sobre o indivíduo, além da benção sobre a família, de alguma forma isso contribui. Para o desenvolvimento do plano redentivo de Deus Para que o Evangelho toque muito mais gente E possa fazer isso com poder Então precisamos entender o que é que Deus tem em mente E entender exatamente como Deus trabalha Ou seja, isso nos leva a convicção O projeto de Deus é multigeracional Em Gênesis 18, 19 Deus fala porque escolheu a Abraão Normalmente quando nós ouvimos o nome de algum né, algumas das personagens aí das histórias bíblicas Nós relacionamos imediatamente com o nome da pessoa a sua missão Se eu falar a Noé, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? A missão que ele tinha de construir uma arca Se falar o nome de Moisés, nós lembramos do que? Da missão que ele tinha de tirar esse povo do Egito Mas falarmos o nome de Josué, o sucessor de Moisés A responsabilidade e a missão que ele tinha de introduzi-los em Canaã, a terra prometida se a gente falar de Salomão, a gente lembra da construção do tempo. Mas a pergunta é, qual era a missão de Abraão? Gênesis 18, 19 especifica isso. Deus diz, porque eu escolhi para quê? Para que o indicativo de propósito. E talvez nenhum outro texto da Bíblia seja tão claro sobre a missão de Abraão como esse. Eu escolhi para que ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele prometeu ou seja, Deus escolhe Abraão dizendo, sua missão é ser pai, e como pai você tem que preparar as próximas gerações, ordene as próximas gerações, dê ordens a ele, que guardem o caminho do Senhor, que pratiquem a justiça e o juízo, Deus estava dizendo a Abraão, basicamente o que eu vou fazer é muito maior do que a sua geração, ou seja, você não vai ver tudo o que eu vou fazer, mas você precisa me ajudar a construir a longo prazo aquilo que eu quero, é aí que faz sentido a declaração de Hebreus, capítulo 11, verso 13, que a Bíblia diz assim, todos esses, depois de falar da fé de Abraão e de Sara, o texto diz, todos esses morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas. Outras traduções dizem, saudaram-nas de longe, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ou seja, Abraão entendeu que o projeto de Deus era multigeracional, seus olhos não veriam o cumprimento de tudo o que Deus estava prometendo, mas ele precisava trabalhar para uma construção a longo prazo, num projeto multigeracional, daquilo que Deus faria na terra. E nós precisamos ter a mesma mentalidade, nós precisamos carregar o mesmo desenho, o mesmo entendimento. Com isso nós vamos compreender porque é que Deus a partir de Abraão, estabelece o rito da circuncisão. Eu sei que nós, e nós agora estou falando para os homens, para os machos, não gostamos de ler na Bíblia sobre circuncisão. Porque gente, o sistema era bruto. Para quem não sabe o que é circuncisão, é o equivalente hoje a cirurgia de fimose. Era o corte né, do prepúcio, a carne excedente do pênis, o órgão reprodutor masculino. Os povos antigos do oriente, antes mesmo da formação do povo hebreu, tinham uma consciência de que o mais sagrado nível de aliança, era aquela que envolvia derramamento de sangue. E Deus estava dizendo, vocês vão carregar o sinal da aliança comigo. Era um profundo nível de compromisso, né? irreversível, um compromisso sagrado mais alto e elevado e sagrado nível de compromisso de aliança sendo firmado. Mas... O interessante é que Deus não propôs só a ideia de uma aliança firmada com derramamento de sangue O que obviamente dava um nível de compromisso diferenciado Deus determina a Abraão, você tem que circuncidar seu, os seus filhos Todo homem vai circuncidar o filho nascido em sua casa ao oitavo dia de vida E quando eu digo que o sistema era bruto, gente na época não tinha bisturi. Deus diz para Josué: faz facas de pederneira, pederneira é pedra o instrumento de cirurgia era a pedra afiada e quando nós os homens estamos lendo a bíblia a gente vai se encolhendo inteiro imaginando quem é que vai dar o golpe, qual a precisão dele mas a questão não era só a falta de bisturi eles não tinham asepsia eles não tinham anestésico, não tinha analgésico não tinha anti-inflamatório nem antibiótico ou seja, qual era o resultado daquela cirurgia de um sistema bruto como aquele uma inflamação e um processo doloroso Gênesis 34, fala que Simeão e Levi, filhos de Jacó, reagindo ao fato que Diná, a única filha de Jacó, a irmã deles, ter sido violentada quando eles estão morando em Siquém, leva eles a planejar com astúcia um ato de vingança. E eles propõem para os homens de Siquém o seguinte, se vocês não se considerarem, nós não podemos entregar nossa filha em casamento. Então vocês têm que ter o rito que nossa família guarda e preserva e a bíblia diz quando os homens fizeram isso, a bíblia diz assim, no terceiro dia, no auge da dor, essa é a descrição bíblica porque depois todos se circuncidaram no terceiro dia, todo mundo sofrendo com o processo anti-inflamatório Simeão e Levi, dois homens apenas, passam a mão e espadas e saem executando todos os homens se que querem porque eles estão incapazes de reagir, quando a gente lê isso, a gente pensa, o negócio é ruim e a gente dá graças a Deus em Romanos 2, 28 29 Paulo diz que a circunção hoje é no coração E não na carne, gente diz aleluia Estamos livres, embora hoje O sistema não seria tão bruto Mas o que a gente perde é a beleza da mensagem Qual a beleza da mensagem? Deus está dizendo, todo pai que firmou Uma aliança comigo É responsável por comunicar a aliança Para a próxima geração E ele não apenas circuncidava o filho Dizendo, a aliança passa de mim O pai para você o filho Onde a marca, o sinal da aliança era colocado no órgão reprodutor. Então o pai estava dizendo, eu não apenas transmiti a você a aliança que eu tenho com Deus. Mas eu estou preparando você garoto, quando você crescer e chegar a hora de usar o seu órgão reprodutor. Você carrega ali um lembrete de que a aliança que minha geração comunicou para a sua, você terá que comunicar para a próxima. O que é que Deus estava dizendo? Que nós ter assim, uma mentalidade de continuidade relacional. Não estou falando de um fato, até porque as palavras proféticas nos levam em outra direção Jesus fala que a igreja vai cumprir a sua missão, vai entregar os frutos Ele diz que Ele está edificando a sua igreja, as portas do inferno não prevê, contra ela Então não importa as circunstâncias que a gente enfrenta, a gente tem sempre, não é apenas uma esperança, é uma certeza A igreja será vencedora no seu, no seu projeto e no seu propósito, você pode dizer amém? Mas estatisticamente falando, só em termos de probabilidade Alguém disse que nós estamos sempre a uma geração da extinção da fé Porque se uma geração falha em comunicar e transmitir algo à próxima Obviamente nós teremos problemas Embora na perspectiva profética a gente saiba que Deus sempre tem um remanescente Sempre há sete mil que não dobraram seus joelhos diante de Baal, Nós precisamos entender essa responsabilidade De um projeto envolvendo o Evangelho que é multigeracional a Europa viveu avivamentos extraordinários, mas ao longo dos séculos, um grande retrocesso na fé. O mesmo processo tem acontecido com os Estados Unidos, que espalhou em tempos recentes o Evangelho para o mundo como talvez nenhuma outra nação. Provavelmente é a que mais enviou missionários. Mas hoje, quando você pega a maioria das igrejas a foco de avivamento e de resistência, eles não estão conseguindo preservar nem estatística de reprodução, ou seja, além da igreja não crescer, eles não estão conseguindo manter nenhum número dos filhos que são gerados ali dentro do Evangelho. Ou seja, o resultado é trágico, caótico. Mas em dias de globalização, o que aconteceu muito tempo atrás na Europa e demorou para se reproduzir nos Estados Unidos, já está batendo em muitas igrejas brasileiras. São pais que não estão preparando a próxima geração. E muitas vezes não é por falta de boa vontade, é por não entenderem um problema sério que gera desconexão geracional. Então nós precisamos entender o que Deus tem em mente e aonde Ele quer nos levar. E eu acho que está mais do que na hora de você falar então, vamos na lá. próxima geração. Em Marcos, no capítulo 12, a partir do versículo 28, nós temos um episódio interessante, onde um mestre da lei né, questiona Jesus acerca do mandamento mais importante. Jesus imediatamente faz menção de Deuteronômio 6, do, a partir do versículo 4, passagem que eu quero ler com você, e também acrescenta. Né, um outro mandamento conjunto a esse, só que Deuteronômio 6 a partir do versículo 4 diz o seguinte, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, agora esse mandamento, né, que é o que Jesus classificou como mais importante e a nossa prioridade na fé, ele vem junto com outro mandamento em Deuteronômio, que é o seguinte, essas palavras que hoje eu lhe, que hoje eu lhe ordeno estarão no seu coração e você as inculcará seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-se, quer dizer juntamente com a responsabilidade primária básica de amar ao Senhor de todo o coração, alma e força, havia uma responsabilidade de transmitir isso aos filhos quer dizer a família é um agente primário de evangelismo e de discipulado, é um núcleo que foi estabelecido na verdade Deus criou a família antes de ter criado o culto, então então, o sacerdócio ele começa ali na família né? algo que eu, assim não existe nada que me faz tão grato como privilégio de conhecer a Jesus, algo que eu vivi com os meus pais, foram eles que me ganharam para Jesus. E a vida que eu tenho hoje, cheia de gratidão, é por causa de um investimento que eles fizeram de levar a sério essas palavras. Quando, talvez você não teve pais que seguiam a Jesus, mas hoje tem filhos e os instrui no caminho do Senhor, e eu tenho certeza que você olha para eles, mesmo os novos, tendo suas experiências com Deus, você pensa, cara, como eu queria ter começado mais cedo, que coisa boa. E a gente olha para o tipo de bênção, o tipo de fruto que isso atrai, a gente percebe que de fato esse é o projeto de Deus vontade que ele tem para todas as famílias, porque não é só algo que nós experimentamos, nos conectando com ele mas até a nossa experiência como família, ela é remetida e ela ganha significado em Deus, quer dizer onde eu tenho o meu exemplo de paternidade é no pai, o meu pai que está no céu, né? como eu entendo como eu devo amar e servir um cônjuge de filhos, tudo isso está no Senhor, então a nossa experiência de família ela é um núcleo muito importante para a vontade de Deus acontecer aqui na terra E a gente andar no reino Mas essa responsabilidade de evangelizar e discipular É algo que é tão bom você experimentar isso no lar Glória a Deus por toda outra fonte de evangelismo e discipulado Mas esse ambiente onde você tem essa conexão segura, com proteção É um ambiente tão propício para que isso aconteça Para que a mensagem do reino seja inculcada Quer dizer, entrar na cabeça né, As conversas que eu tive com os meus pais desde pequeno entraram no meu coração e eu, a minha fome por Jesus foi despertada, não somente na conversa, mas no exemplo deles, Sabe, eles foram muito sábios em, em transmitir isso, em mostrar que era algo verdadeiro, eu me recordo assim tão claro o meu pai falando para mim, às vezes puxando a orelha, filho você não pode fazer isso porque a Bíblia diz isso, mas do mesmo jeito às vezes ele sentava e dizia filho eu preciso te pedir perdão porque eu fiz isso e a Bíblia diz que eu devia ter feito isso, então eu via que não era uma tentativa de controlar, havia um senhorio legítimo sobre as nossas vidas e ele respondia para o livro também então foi algo tão legal, e eu pude conhecer a Deus dentro de casa, não foi a experiência que o meu vô teve, né? ele perdeu o pai muito cedo, acho até que o pai vai, vai contar um pouquinho sobre isso, mas ele decidiu que os filhos dele teriam uma experiência diferente, então ele conduziu o meu pai né, ao Senhor, e aí você pensa na bola de neve que isso vir. Porque meu pai, meu pai e os irmãos, crendo em Jesus, depois transmitiram isso aos filhos e aquele evangelismo vira uma bola de neve. Hoje só da parte do, do Juarez já deu umas 15 pessoas, mas vai continuar se perpetuando para as próximas gerações. Quer dizer, hoje as mesmas conversas que eu tinha quando eu era pequeno, ali no colo dos meus pais, lendo Bíblia de criança, hoje eu tenho com minha filha de dois aninhos, né? ela senta no meu colo, nós lemos livros ilustrados, que falam da narrativa de redenção, o projeto de Deus, desde lá de trás, e gente, ela vai absorvendo, ela vai já pegando tudo isso, é impressionante, como faz parte das nossas conversas, sabe, tudo que a gente vive falando sobre Jesus, ela ouve, ela absorve outro dia, a gente estava na rua, eu e ela, e eu fui conversar com um morador de rua, e na hora que eu comecei a falar de Jesus ela já pegou o tom na conversa, olhou para ele e falou Jesus ama você, dois aninhos gente, o moço derreteu, começou a chorar eu comecei a chorar e, e Deus estava movendo ali a menina passou na minha frente sabe, outro dia, eu estava orando com as pessoas, ela veio já colocou a mãozinha e eu olhava ela falando, eu falava eu preciso ver o que, que ela está dizendo, aí eu cheguei pertinho dela, colocando a mão nas pessoas na frente, sim, na igreja né, respondendo a um chamado a um apelo, e ela falava assim orações bem simples, Jesus fala com o moço, amém eu olhando 22 anos assim a menina já está absorvendo essa cultura e é um privilégio gente eu me sinto privilegiado não tem nada que os meus pais fizeram ou possam fazer por mim que vai me trazer mais gratidão do que o fato de que eles me apresentaram a Jesus onde eu encontrei a minha identidade e a minha eternidade e hoje é uma alegria para mim reproduzir isso na vida dos meus filhos, os seus netos e com isso eu te devolvo a peteca eu muitas vezes fico me questionando porque crianças pequenas, filhos de alguns pais cristãos, não têm curiosidade pelas coisas da Bíblia. Provavelmente porque não ouviu os pais falar. Porque quando se cresce nesse ambiente, a gente fala e ministra o tempo todo. Né? É impossível que isso não aconteça. Quando a Lissa tinha uns três anos de idade, acho que foi a primeira vez que ela fez uma, uma viagem de avião, e aquele fez questão de colocá-la na, na janela. E ela ficava olhando, procurando alguma coisa e hora diz, mãe cadê? Cadê o que filha? Cadê Jesus? Porque, tipo assim, nós estamos no céu, dizem que Jesus está no céu e até agora eu não vi Jesus <risos> né? Porque assim, a cabeça dele sempre será remitida à curiosidade das coisas que a gente fala Então nós precisamos falar Bom, se em primeiro lugar destacamos o que é que Deus quer com isso E obviamente é o projeto de estabelecimento do seu reino e não apenas uma vida familiar estável, o que já seria algo maravilhoso, mas está mais perfeito colateral do que, para propósito, do que para propósito. Em segundo lugar, a pergunta aqui que eu quero fazer é, por que que Deus traz orientações específicas sobre relacionamento dos pais e filhos? Por exemplo, em Efésios 6, de 1 a 3, o apóstolo Paulo, escrevendo a igreja dos gentios, ele resgata uma ordenança da lei do Antigo Testamento e ele traz para a nova aliança, para a igreja dos gentios Efésios 6, de 1 a 3 Nós lemos assim Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo E aí ele vai citar um dos dez mandamentos Honre o seu pai e a sua mãe Que é o primeiro mandamento com promessa Para que tudo corra bem com você E você tenha uma longa vida sobre a terra Em primeiro lugar, quando pensamos que é mandamento Ué, mandamento é obrigação E se eu e você obedecemos o mandamento A gente não fez mais do que obrigação aliás, em Lucas 17, Jesus fala isso, sobre servos que depois de fazer tudo que foi mandado, deveria dizer, somos servos inúteis, fizemos só o que tinha que ser feito, ou seja, não fizemos mais do que obrigação, mas esse é o mandamento que Deus diz: se você cumprir a obrigação, eu vou te abençoar e vou abençoar de forma diferenciada, porque Deus está dando uma importância, uma relevância diferenciada, então a ordenança não é só que os filhos obedeçam aos pais, mas que honrem aos pais, e honrar diz respeito a desrespeito, uma posição diferenciada de respeito. Agora, por que Deus mandaria honrar pai e mãe? Se fosse um processo automático, natural, espontâneo, não precisava de ordem. Se precisa de ordem, é porque, pelo menos na, se não for na maioria das vezes, e muitas vezes, não será automático, natural nem espontâneo. Então nós precisamos nos perguntar por que é que Deus traria orientação específica sobre um relacionamento correto dos pais para com os filhos. Mas dos filhos para com os pais. Por quê? Deus obviamente sabia que existe uma inclinação normal e natural à desonra. Em algum momento os filhos podem viver o que nós vamos classificar de desconexão geracional. Que é o oposto do que estamos falando. E há muitas razões pelas quais isso pode Acontecer. Acredito, né, que, embora seja impossível enumerá-las todas, nós podemos mencionar rapidamente algumas. Alguns anos atrás, uma pessoa me perguntou, pastor Luciano, por que, que o senhor acha que é uma crise tão grande quando os filhos chegam à adolescência, eles têm uma crise tão grande com os pais? Eu falei, olha. Eu não estudei psicologia, sociologia, antropologia, nada relacionado ao comportamento humano, então não posso falar como um experto do assunto falaria, embora eu sou curioso e sempre tento xeretar e ler um pouco sobre tudo. Mas para mim me parece muito claro, observando gente, como diziam os antigos, já vi muita água passar debaixo da ponte, que os filhos, enquanto pequenos, eles olham para os pais com uma certa fantasia, acreditando que os pais têm superpoderes. Eu acreditava que meu pai tinha superpoderes Ninguém no mundo era forte como ele Inteligente como ele E os filhos crescem pensando o mesmo da gente Eu tinha mania de brincar com Israel e Alice Quando parava o carro no farol Eu dizia para eles, olha a autoridade do papai Vou contar até três, quando eu der uma voz de comando A luz vermelha apaga, a verde acende Um, dois, três, às vezes era três, dois, um E quando eu falava verde acendido Eu brinquei tanto que eu nem me toquei Que na cabeça das crianças eles podiam estar acreditando Um dia eu paro na frente do sinal e um deles me pergunta, pai, o senhor não vai fazer o quê? O negócio do farol não vai abrir nunca. Aí eu, claro, nem deu tempo de fazer a contagem, porque já estava no limite. Eu, verde, abriu e eu saí. Mas eu tinha esquecido da brincadeira, porque a cabeça estava preocupada com alguns problemas, tinham que ser resolvidos. Então logo o sinal abriu, eu voltei para as minhas preocupações. Um deles pergunta no banco de trás, pai, como é que o senhor consegue? O quê? Fazer o sinal abrir. Meu pai não faz sinal abrir, o pai fica olhando o sinal do lado Quando aquele fecha, sabe que vai abrir E a hora que eu vi, eu tinha entregado ouro Gente, eu não vou esquecer a cara de decepção dos dois Eu não lembro exatamente quem perguntou Se o Israel ali, imagino talvez Israel Porque há três anos mais velho Quer dizer que o senhor não tem superpoderes Não, nunca tive superpoderes Era uma brincadeira E todo mundo vai passar por aquela crise Onde descobre que se papai e mamãe tinham alguma coisa de super herói o que a gente está descobrindo agora é a criptonita deles. O que quando a criança sai da fase da fantasia, da inocência, da ingenuidade, começa a entender o funcionamento do mundo e das coisas. Eles descobrem que papai e mamãe não eram tudo o que eles imaginaram. Começam a descobrir determinadas falhas, porque nenhum de nós é perfeito. E há uma inclinação a quando essa constatação começa a acontecer, de que haja uma desconexão e de que o respeito e a admiração passe a ser fragmentado some-se a isso outros desafios, como a diferença de maturidade, uma geração anterior já viveu e passou por experiência que a geração nova não passou, meu pai repetiu uma frase que na época eu não gostava muito, mas hoje eu me vejo às vezes falando a mesma coisa, ele dizia, meu filho na escola da vida o castigo vem antes da lição, primeiro você apanha depois aprende, porque a em outra palavra está dizendo, eu estou tentando explicar para você o que você não precisa passar, porque eu já aprendi apanhando mas você acha que é mais esperto, que entende melhor as coisas e vai ter que apanhar como eu apanhei para aprender e muitas coisas foi exatamente isso que teve que acontecer por exemplo, nós saímos com os amigos, andávamos em bando, andávamos muitas distâncias a pé. Não sei se era falta de dinheiro, se era época, se era falta de transporte, se era soma de tudo, mas a gente andava muito a pé. E dependendo das distâncias de, de alguns quilômetros, às vezes a gente pegava umas vias expressas, umas rodovias, né? às vezes era lindo do trem. E meu pai o tempo todo dizendo: cuidado, cuidado. E na minha cabeça, esses velhos têm a mania de conspiração tudo de ruim vai acontecer porque os mais novos são ingênuos eles não veem perigo meu pai dizia, rodovia não é para andar a pé, não é para o pedestre ah, nós estamos no acostamento, carro anda do lado de lá mas se ele precisar uma tragédia pode acontecer e na minha cabeça, papai era exagerado até um dia que um carro tem um problema sério precisa ir para o acostamento e atropela um amigo meu não do grupo que nós estávamos andando veio a óbito imediato e de repente você fala, bom Pode ser que às vezes aconteça Mas na sua cabeça ainda está pensando É exceção e não é regra Porque são níveis diferentes De avaliação das coisas Eu saía andar com os amigos de bicicleta E meu pai o tempo todo dizia Cuidado com a psicologia de grupo Psicologia de grupo é Vocês estão entretidos uns com os outros E esquece de vigiar o trânsito Vocês podem ter problema E o tempo todo lá vem Aquela preocupação exagerada de novo E a falta de confiança Mas quando meu filho que cresceu andando de skate nas ruas de Curitiba, saía com os amigos eu dizia para ele, cuidado com a psicologia de grupo porque você simplesmente muda de lugar e quando muda de lugar, muda a perspectiva os maduros são mais racionais, os mais jovens são mais emocionais e as linguagens às vezes não são efetivas eu lembro de uns anos atrás ter encontrado um amigo que começou o ministério junto comigo, em termos de, de idade, não necessariamente trabalhando junto e ele falou, ouço virar, você lembra quando nós era garoto, rapaz, pregando a palavra de Deus, cheio de paixão, vigor, a gente era imparável, eu falei, é verdade. Ele disse, isso é muita bobagem também, eu falei, é verdade. Ele falou, velho, a gente tinha um gás, uma energia, um pique, mas não tinha sabedoria, não tinha maturidade, não tinha experiência, eu só estou concordando, é verdade. Ele falou, mas hoje você não sente que agora sim a gente tem sabedoria, maturidade, experiência, eu digo, é verdade. Ele disse, mas agora não nos falta um pouco do vigor da juventude? Eu digo, é verdade? Ele falou, subirá, tem alguma coisa errada com isso, porque quando a gente tinha pique, não tinha a boa capacidade de administrar todo o vigor e energia, mas agora que nós temos a capacidade de administrar, não temos mais o vigor. Ele disse, tem que ter alguma coisa errada nisso. Eu falei, eu acho que eu sei o que está errado. Ele falou o quê? que eu falei, é que nós sempre tivemos um entendimento equivocado de trabalhar sozinho. Eu falei, se quando nós éramos garotos, com toda aquela energia, a gente sujeitasse isso à sabedoria dos mais velhos, e dessemos as mãos a uma geração que veio antes de nós, a gente não teria errado tanto quanto errou. Porque como dizia a antiga propaganda Pirelli, tentando vender pneus, potência sem controle não é nada. Um carro pode ter um torque enorme, se tiver pneu bom, sai da estrada, e nós como jovens... Nos perdemos na curva muitas vezes Mas agora que a gente tem a sabedoria Nós precisamos entender Que podemos fazer com a nova geração O que não fizemos com o anterior Das mãos E unimos nossa sabedoria Ao vigor de uma nova geração Deus nunca quis Gerações trabalhando desconectadas Quem está entendendo? Então quando começamos a pensar nisso Sem contar gente Falando desses desafios de conexão A noção de tempo uma criança a espera é algo terrível, insuportável. Eu lembro de uma noite que eu tive a notícia que no dia seguinte eu ganhei um cachorro não dormia. Aquela noite era uma eternidade, ela não passava. Porque a gente tem uma ansiedade, tudo é muito emocional. E a noção de tempo. Porque quando eu tinha cinco anos de idade, um ano era um quinto da minha vida. Mas hoje que eu tenho 50, o mesmo ano com a mesma quantidade dos 365 dias, ele é uns um cinquenta avos. Da minha vida, ou seja, proporcionalmente, aquilo é menor, com tantos anos rodar, é mais fácil olhar e dizer, só falta um ano, para a criança não é assim, e muitas vezes porque nós não conseguimos transpor os desafios de linguagem, nós vamos tendo muita dificuldade, então, Deus diz para Abraão: você tem que ordenar a sua casa, pais que não são firmes estabelecer princípios, não vão preparar a próxima geração, mas se eu e você fomos firmes demais, sem conseguir conectar, nós também perdemos a tentativa, então qual é a forma correta? Meus filhos cresceram com uma regra, que era a regra da nossa casa Nunca botei a regra para a igreja, nem para os nossos pastores, nem para ninguém Embora muitas vezes eu dizia, isso não é regra Mas eu espero que o bom senso possa ser compreendido e quem sabe imitado Então eu falei para os meus filhos, ninguém, nenhum de vocês pode namorar antes dos 18 anos de idade Um dia um irmão da igreja soube e me questionou Onde é que está na Bíblia que tem idade para namorar? Falei, a Bíblia manda os filhos obedecer aos pais se fosse para obedecer só Deus, não precisava obedecer os pais, então tem regra que Deus não botou, que o pai pode colocar, falei, onde é que está na Bíblia que seus filhos tem que voltar até as 11, como você mandou, falei, mas você botou uma regra e espera que ela seja obedecida, e agora você vem relativizar a minha, então, eu falei, deixa eu te explicar o que eu expliquei para os meus filhos várias vezes, eu dizia, filhos, papai e mamãe não quer cercear vocês, papai e mamãe quer proteger e preparar vocês, o casamento depois da adesão de vocês por Jesus é a decisão mais séria da vida não se brinca com isso, não se volta atrás então o casamento não é só uma união de pessoas, ele deveria também ser uma união de propósitos mas se vocês no início da adolescência não entenderam nem o propósito e vão tomar uma decisão de escolha para um parceiro para o resto da vida baseado numa bomba hormonal que vocês tornaram, não é sábio, não é inteligente então, precisa ter calma, não pode ter pressa. e Eu dizia, o fato de não poder namorar antes dos 18, não quer dizer que tem que começar aos 18. Significa que esse é o prazo mínimo. Então, a gente trabalhava de uma forma a não deixar de ser firme quanto a uma regra, mas comunicá-la da forma menos hostil possível. E quem vai falar sobre isso agora é meu filho, que hoje também é pai e tem o mesmo desafio <risos> vamos lá, vamos continuar no texto, Efésios 6, versículo 4 a detalhe, com... minha neta só depois dos 38 para namorar <risos> e vocês pais, não provoquem os seus filhos a ira mas tratem de criá-los na disciplina e a administração do Senhor esse é um versículo que os filhos gostam né é um dos meus prediletos, olha só eu não tinha coragem de jogar na cara do meu pai, mas <risos> <eu> <risos> joguei na cara <risos> da minha mãe que era mais mole <risos> Mais soft que ele, não que ela fosse mole. Olha só, mas qual a natureza... Te amo já? mãe. <risos> qual a natureza da advertência? Irritar os filhos, provocá-los à ira, no caso aqui, atrapalha qual o fim? De criá-los na disciplina e esse entendimento no Senhor. Então, a gente tem que saber, tem que ter uma sabedoria para fazer essa conexão, estabelecer essa via onde a comunicação acontece bem. Porque senão, tentando fazer a coisa certa, se a gente faz do jeito errado, a gente acaba perdendo os nossos filhos também. Tem um episódio que foi muito marcante para mim, no começo da minha adolescência. Foi uma semana onde nós estávamos tendo uma conferência na igreja, e foi aquela semana que todo dia depois da escola eu estava indo para a igreja. Né? Então eu lembro que já tinha ido na quarta, na quinta, e agora era sexta-feira. Eu voltei do colégio para casa, e eu lembro que eu só soltei a mochila na cama, assim e eu, e eu comecei a pensar na minha cabeça como é que eu ia... Pedir para os meus pais ficar em casa Ou falar que eu não queria E eu queria descansar, estava cansado Era escola, puxado, igreja Todos os dias e amanhã ia ter culto de novo No domingo de novo E eu lembro que eu estava lá pensando E de repente o meu pai né, Abriu ali, bateu, abriu a porta E falou, e aí, vamos lá Você vai com a gente? Ele perguntou Quando ele perguntou eu fiquei até surpreso com a liberdade tipo, Pode escolher, eu vou ficar, né? Eu já estava empolgado eu Falei, e aí, você vai com a gente? Aí eu, não, acho que eu vou ficar Descansar um pouquinho, eu estou cansado agora nesse momento ele podia ter feito, bom vai por bem ou vai por mal, né? debaixo do meu telhado tem várias coisas que ele podia ter dito para me levar para a igreja, mas ao invés disso, ao invés de me irritar, o que que é isso irritar? É criar uma hostilidade que é desnecessária para que a lição seja transmitida, para que o entendimento seja aplicado, o que que o meu pai fez? Ele falou, filho, hoje é sexta, amanhã é sábado, você pode acordar a hora que quiser, Votando da igreja, você joga videogame até a hora que você quiser. Ele sabia por que eu queria ficar em casa, mas ele não chegou ao negócio presente: seus circuncidos, quer jogar videogame em vez de ouvir a palavra de Deus. mas Não, depois você joga até o horário que você quiser. Só que eu tenho certeza que Deus quer falar com você, eu tenho certeza que tem mais, ele não estava indo para a igreja para ministrar, ele estava indo para a igreja para receber, agora eu vi a fome nos olhos dele, ele que teve um dia muito mais puxado que o meu, né, de um aluno, ele estava na correria de várias coisas, agora eu olhava nos olhos dele, eu via a fome dele, e ele falou para mim, sua irmã já está pronta, ela quer ir, vamos em família, eu tenho certeza que tem mais do Senhor para a gente, gente o que, que eu digo? Ele mexeu comigo, a fome dele mexeu comigo, e eu lembro que eu decidi ir para a igreja, obviamente, e aquilo me impactou de uma maneira, que gente de verdade até hoje, tem dia que estou numa correria da igreja, e eu penso, cara estou com vontade de não, e eu lembro desse dia, e eu penso, tem mais, tem mais em Deus, eu tenho certeza que Deus quer falar comigo, quer dizer, o homem não só me levou para a igreja aquela vez como adolescente, até hoje tem dia que eu vou mais uma reunião, mais um culto, debaixo desse mesmo entendimento, Sabe, porque eu vi o meu pai indo com fome para a igreja naquele dia para receber mais um, ele também ia todo dia, ele também estava na correria e ele também estava ele mais na correria. Minha correria nem era de verdade, você vai, vai ficando mais velho e você vai pensando, como é que eu me sentia cansado? Né? Esses dias eu e minha esposa botamos dois filhos para dormir, depois de um dia corrido, puxadão, a gente sentou no sofá, a gente olhou um para o outro e falou, o que, que a gente fazia antes dos filhos? Como é que a gente ficava cansado? Né? A dinâmica mudou tanto, mas nós precisamos agir com sabedoria, sabe, às vezes a gente simplesmente faz as coisas na mar, aquilo funciona por um tempo, mas um dia, um dia seus filhos vão sair da sua casa, quem que vai forçar eles então? Não só precisamos dar peixe aos filhos, precisamos ensinar eles a pescar, minha mãe com tantas vezes agiu com tanta sabedoria, tanta paciência na fase dos porquês, né? não é legal assistir isso, por quê? Ah, porque não, porque eu estou falando, não, ah, porque isso aqui, ele tal princípio, e a cultura do nosso reino, da nossa família é diferente, ah tá, entendi, eu não só então não assisti o que não podia assistir, eu entendi o porquê, isso foi me ensinando um filtro para o futuro, você está entendendo? Nós precisamos ter essa paciência, sabe hoje eu vejo minha filha também na fase do, do porquê, ela isso não pode, ela porquê? E aí nós sentamos, conversamos e ela pequenininha já vem absorvendo. Às vezes a gente precisa ter esse cuidado, o um mandamento bíblico de não aborrecer os nossos filhos. Sabe, por mais que a nossa função seja ensinar e não simplesmente ser legal, a gente precisa entender que tem horas que ser legal ajuda, não atrapalha. E tem horas que não ser legal atrapalha. Então a gente precisa ter esse entendimento, algo que meus pais fizeram com sabedoria e eu espero reproduzir na vida dos meus filhos. Mas a gente precisa entender que um dia eles vão estar na deles, e vão precisar fazer essas decisões por si só, e não só isso, um dia transmitir isso aos seus filhos, então precisamos da graça e do auxílio do Senhor, para fazer isso, né, fazer a coisa certa, do jeito certo. Eu achei muito interessante, enquanto a gente conversava sobre que compartilhar, esse insight que o Israel teve Ele falou, pai, não irriteis aos nossos filhos Mas ensine-os na admonestação do senhor É um contraste Falando a linguagem atual É comunicação não hostil Precisamos superar esses desafios Que geram desencontros geracionais E conseguir nos conectar né? a, a, a geração anterior sempre carrega costumes, valores Que são diferentes de uma nova geração que está sendo formada antigamente essas mudanças já aconteciam, mas elas eram mais lentas, menos drásticas porque depois do advento da comunicação começa com o rádio, progride para a televisão né? por exemplo, meu pai era a geração do rádio quando ele conta que a primeira televisão que se via juntava todos os vizinhos para ver um negócio branco e preto a gente tinha uma dó de papai né? pensando assim, que mundo é esse? mas eu que era da geração da televisão colorida já vi meus filhos crescendo, assistindo youtube, netflix as coisas vão mudando sabe, eu lembro quando eu comecei a pregar, ali antes dos 20 anos de idade, meu pai era de uma geração de pregadores que só vinha em público de terno e gravata. Eu era parte de uma nova safra que vinha de jeans e camisa fora da calça. A gente não mostrar o cinto era a coisa mais absurda que existia. Né? Só que 30 anos se passaram e eu continuo vestindo do mesmo jeito. Porque o que era revolucionário na época me conserva o padrão de tiozão hoje. A gente se apega a coisas que nem percebe. Agora... No meio desse processo, precisamos vencer os desencontros. Porque às vezes a gente acha que é só a antiga geração que tem o que ensinar para a nova. A questão é, queremos permanecer contextualizados, às vezes nós temos que receber também. Eu lembro do primeiro iPhone que eu ganhei de presente. Eu dei na mão do meu filho e falei, descobre como funciona e me ensina. Porque assim, o nível de exposição à tecnologia, a facilidade deles. Eu sou de uma geração que a gente tinha é medo de mexer nas coisas e quebrar. É então assim, a turma botava pressão, se você usar o vídeo cassete, errar e quebrou, o negócio é caro, não pode. Então assim, você não se aventurava, a nova geração já vai tudo no intuitivo. O Israel foi o primeiro de outras pessoas, Deus usou para fazer uma campanha comigo. Pai, eu Só tem que gravar vídeo pequeno para a internet. O povo não fica, não é todo mundo que fica tanto tempo na frente de um vídeo grande. E durante muito tempo eu bati o pé, dizia, me recuso a dar pouca comida para quem não tem fome. Um dia eu estava lendo Abacuque e vejo Deus falando com o profeta, escreve a visão, grava em tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Eu falei, ué, não é que tem um versículo para quem está com pressa? E aí eu fui orar, falei para Deus, o Senhor está tentando chamar minha atenção. Ele falou, você não precisa parar de fazer o que você já faz. mantenha o que você está fazendo, o povo que você está incluso nisso, inclua outros que você não está alcançando. Né? Mas por exemplo, nós precisamos aprender e muito com a nova geração porque algumas áreas de entendimento que eles têm não tem nada a ver com a sabedoria e o conhecimento que nós temos porque são coisas novas é um caminho de ida e é um caminho de volta mas eu quero terminar falando em terceiro e último lugar da parte de Deus e a nós quando nós vemos uma promessa como a de Malaquias, o texto que nós lemos Deus enviará o profeta Elias Ele converterá o coração dos pais ao filho. pode parecer, lendo só esse texto que Deus vai fazer tudo sozinho eu que resolvo tudo, eu que mando meus Elias, eu que tô jeito de converter o coração do pai ao filho, do filho ao pai Ué, se Deus faz tudo sozinho, não era para estar tudo uma maravilha dentro de toda a casa? Mas quando você percebe que a maioria das casas vive desconexão geracional, obviamente Deus não está fazendo o que Ele quer fazer Por quê? Porque embora a gente não possa nada sem Deus, isso não significa que Deus vai fazer tudo sozinho Vamos voltar lá em Abraão, o patriarca O que nós já mencionamos antes O texto de Gênesis 18, 19 Deus diz, eu escolhi Abraão Para que ordene seus filhos, sua casa é depois dele O texto termina dizendo Para que eu faça vida sobre Abraão o que eu lhe tenho prometido Qual era a promessa? A propagação do Evangelho na terra é o maior interesse de Deus Paulo diz a Timóteo que Deus deseja que todos se salvem E cheguem ao pleno conhecimento da verdade Mas não é porque Deus deseja E porque Deus quer E porque nada acontece sem Ele que tudo vai acontecer só com ele, Deus está dizendo, eu escolhi Abraão para fazer a parte dele, porque se Abraão não fizer a parte dele, eu não posso fazer a minha, então a gente sem Deus, com o perdão da palavra, estamos lascados, mas Deus sem a gente também não vai fazer tudo, então é óbvio que sem Deus não podemos nada, em João 15, 5, Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, nós não podemos nada, nem criar os filhos, de vez em quando as pessoas perguntam, pastor, o que o senhor acredita que foi o grande diferencial na criação dos seus filhos? Digo orientação divina, seja aquilo que a palavra claramente nos instrui e situações para as quais nós não estávamos preparados e o Espírito Santo nos direcionou, nós precisamos de Deus. Eu ainda era solteiro e eu recebi uma palavra profética, eu passei a contar mais esse testemunho, depois Kelly e eu escrevemos nosso livro, sobre criação de filhos como flechas. Eu era solteiro e um homem de Deus me deu uma palavra profética esse cara disse, ei, você já é casado? eu falei, ainda não, ele falou, mas eu tenho uma palavra de Deus que não é para agora, é para quando você for quando você já estiver casado e o seu primeiro filho nascer e esse menino estiver com dois anos e meio de idade, mais ou menos você vai viver uma situação assim, assim assado ele descreveu os detalhes ele disse, nesse dia você agir da forma errada, que é essa, é essa, é essa ele explicou qual ele falou, o coração seu e do seu filho vão pegar caminhos diferentes, vão se desligar não vai parecer tão forte no início, mas lá na frente é que nem a abertura do ângulo. Vocês vão ficar muito distante um do outro. Mas se você agir da forma certa, que é essa, essa e essa, ele deu detalhes. e diz, você vai ver algo sobrenatural e o coração de vocês vai se ligar nesse dia. A única coisa que eu conseguia pensar é, até isso acontecer, se é que vai acontecer? Eu já nem me lembro. Porque ainda era solteiro, eu casei um ano depois. O Israel nasceu dois anos e meio depois do casamento, ou seja, quando ele nasceu já tinha passado três anos e meio a palavra profética. E o homem de Deus disse que é quando ele tivesse dois anos e meio de idade, ou seja, isso aconteceu seis anos depois. A única coisa que eu conseguia pensar sem saber quando Santo seria é até acontecer eu não me lembro. Quando eu pensei isso, o homem de Deus me replicou na hora, porque não podia saber o que estava pensando, mas estava falando pelo Espírito Santo e diz: o Espírito Santo te fará lembrar o que eu estou dizendo. E no dia que aconteceu, e aconteceu o que ele descreveu, eu lembrei, não foi uma lembrança qualquer Foi como se passasse um filme na minha frente, aquele cara me apontando o dedo, falando aquelas, aquelas coisas todas E eu percebi não só o que estava acontecendo, o que foi falado Mas eu pude constatar que eu estava fazendo justamente a coisa errada E deu tempo de usar aquela palavra de sabedoria, aquela revelação seguida de conselho Para fazer a coisa certa o Israel era muito pequeno, eu não sei o quanto ele lembra desse episódio, mas para mim como pai, eu posso testemunhar fã dos momentos mais significativos na criação que, que eu pude exercer em relação a ele. Eu teria feito o papel sem Deus de jeito nenhum. Mas se Deus faz tudo sozinho, por que é que ele ia me explicar como é que eu tinha que fazer? Então tem a parte de Deus e a nossa. E nesse último terceiro tópico, que é a parte de Deus e a nossa, eu creio que nós poderíamos ver a parte de Deus e as nossas. Porque a nossa se subdivide. Para ter conexão geracional tem a parte dos pais Tem a parte dos filhos Então a nossa parte tem esses dois lados Mas existe dois ângulos que a gente precisa levar em consideração O primeiro é a parte de cada geração para ter a conexão E o segundo diz respeito a quando agir Aqui vale lembrar o dito popular que é bem verdadeiro É melhor prevenir do que remediar tem medidas que aplicamos que são preventivas. Fazemos antes para evitar um problema. Tem medidas que aplicamos que são remediativas. Remediar hoje significa consertar, arrumar. Mas a ideia original da palavra era: se você não preveniu e agora está doente, tem que usar o remédio, ou seja, algo que arrume o que não foi prevenido. E eu quero que você tenha em mente as duas coisas. Porque alguns de vocês vão estar ouvindo o que nós estamos falando e pensando: eu queria ter ouvido isso há 20, 30 anos atrás, antes de criar meus filhos. E aqui nós precisamos saber como lidar com essas verdades. Um dia eu e o Israel gravamos um, uma série de vídeos juntos, que foi para o canal dele, sobre legado. Ele falou, pai, eu sinto de Deus, nós precisamos falar disso. E tivemos uma conversa legal, falando do legado que eu recebi do meu pai, o legado que ele recebeu de mim. E eu lembro que o Israel de olho, a gente avaliando alguns comentários, quando um, o primeiro ou o segundo dos vídeos da série, acho que eram três, né? tinha saído. Eu lembro do comentário de uma pessoa que tem aquele tom que, assim, para o meu temperamento me deixa doido que é de se vitimizar para vocês é fácil falar disso eu não tive nada disso naquele dia eu tomei uma decisão eu falei, eu vou abrir a história de meu pai meu pai não gostava de tornar isso público eu pensei, ele já foi para a glória não sei se vai ter conhecimento eu vou abrir a história de meu pai o meu avô paterno, que eu nunca conheci, o pai do meu pai suicidou-se quando ele tinha 12 ou 13 anos de idade meu pai cresceu numa família disfuncional, pensa num lar e numa família bagunçada mas quando ele se converteu aos 18 anos de idade um dos primeiros versículos da Bíblia que ele descobriu está no Salmo 68, acho que é o verso 6 Deus faz com que o solitário habite em família meu pai pensou, peraí, se Deus tem um plano para a família, com certeza, não é aquela bagunça onde eu cresci, mas se Deus tem um plano eu quero viver o plano e meu pai pensou, se antes de mim na minha ascendência, na minha linhagem ninguém viveu eu tomo a decisão, a partir de mim isso muda, porque daqui para frente uma nova história será escrita. E meus filhos terão o que eu não tive, e os meus netos terão o que eu não tive. E porque ele tomou a decisão, eu hoje carrego um legado, e meu filho carrega o legado, e agora os meus netos, os bisnetos de meu pai vão poder carregar o legado. Então, se você está ouvindo isso há tempo, se você é um solteiro, um, né, alguém recém-casado não tem filhos, ou filhos novos, dá para trabalhar com prevenção mas se essa fase passou, nós precisamos entender como remediar, não importa qual será o nível de ação, algo pode ser feito, e eu te imploro, não se faça de vítima, tome uma decisão de mudar a sua história a partir de agora, e com aquilo que está ao seu alcance, agora quando falamos a respeito dessa parte de Deus e a nós, obviamente sem Deus agir, nós não vamos ter nada significativo. Mas mesmo quando Ele age, se nós não interagimos com Ele, Ele não vai poder fazer tudo o que Ele quer. Eu quero dar um breve testemunho aqui. Aos 18 anos de idade, meu coração estava fervendo para Deus. E eu já tinha começado a pregar, né? já estava envolvido com o ministério. Mas por exemplo, porque meu pai não teve um relacionamento com o pai dele. Nosso relacionamento era muito limitado não existia conversa, não existia muito diálogo, né? não existia planejamento instruções práticas de vida, a não ser as linhas gerais, então eu fui desenvolvendo todo o meu entendimento do chamado de Deus, sem consultar meu pai, sem dividir nada com ele, porque nós nunca construímos essas coisas juntos, e de repente quando Deus realmente me chamou para um desafio de fé, eu meti o pé em tudo, eu lembro que eu saí de um banco onde tinha uma certa né, estabilidade, um certo futuro promissor, meti o pé naquilo tudo, falei, vou servir a Deus. Mas fui para um sistema totalmente fora do convencional. Na cabeça do meu pai, havia uma alegria, um orgulho de eu atender o chamado para o ministério, mas ele esperava que eu fosse para um seminário. Fazer uns quatro ou cinco anos de teologia. Que de lá eu saísse para assumir uma igreja com salário para ter condições de suprir e sustentar a família. Agora ele vê o filho meter o pé em todo o sustento natural, mas ir para o ministério num padrão completamente diferente. Eu não tinha nenhum tipo de ganho fixo. Em momento nenhum eu consultei ele. Por quê? Dentro de casa tinha algumas regras. Entre elas, desde que a gente era adolescente começou a trabalhar, tinha que ajudar em casa, independente da necessidade. Meu pai dizia que era formação da responsabilidade. Então, quando eu fiz o meu acordo com o banco no processo de emissão voluntária que eu entrei, eu peguei toda a minha indenização e investi tudo em livro. Antes de escrever meus livros, eu vendia dos outros. Eu sempre acreditei nessa ferramenta e eu passei um ano vendendo aqueles materiais que eu comprei com muito desconto, à vista, num, num grande volume, fazendo recurso com aquilo. Eu ajudava mais em casa do que antes, mas eu decidi administrar meu tempo. Eu passava horas trancado de oração, horas estudando a Bíblia, horas estudando os livros, porque eu queria me preparar na cabeça de meu pai. Eu virei um vagabundo espiritualizado. Ele não olhava para aquilo com orgulho e pensava, meu filho não quer mais trabalhar. Eu dizia, pai, eu estou trabalhando de forma inteligente, com menos horas por semana, gerando o recurso que eu preciso, que o senhor precisa, para me preparar para Deus. Se eu estivesse no seminário, eu não ia ter a mesma carga, horário de trabalho que eu não. Mas aí estaria no convencional. E nós passamos a ter conflito atrás de conflito e a coisa foi crescendo. Um dia, meu pai, querendo assumir as rédeas da situação, falou o negócio seguinte: se você quer morar debaixo do meu teto, são minhas regras, é do meu jeito ou você para com essa palhaçada que você está fazendo e vai para o seminário fazer as coisas do meu jeito ou se você quer mandar no seu nariz viver a sua vida você vai viver do seu jeito fora de casa um ignorante do lado e um ignorante do outro um teimoso de um lado e um teimoso do outro eu falei, o senhor é inflexível nisso? ele falou, sou falei, pois quero que o senhor saiba que eu também sou inflexível nas minhas escolhas ele diz, então velho, vaza eu falei, nós vamos virar inimigo? ele falou, de jeito nenhum estou te dando a oportunidade de ser autônomo de viver a sua vida Espero que você nos visite, mas pega suas coisas e rapa. Peguei minha malinha, comecei a juntar as coisas, Dona Zeny chorando, não, meu filho, não vá. Falei, eu venho visitar a senhora, o papai disse, nós não temos inimigo, só vou morar em outro lugar. Mal sabia eu o preço da decisão. A casa conseguia alugar na quebrada da quebrada da quebrada do fim do mundo. A gente tinha dinheiro nem para pôr um chuveiro, era só banho gelado da água que vinha do cano eu ficava dois, três dias em jejum, acho que eu comecei a treinar a jejum, porque não tinha o que comer <risos> dava duas horas a pé, porque não tinha o dinheiro o ônibus porque nessa época o estoque de livros já tinha ido embora mas no meio de toda aquela privação, eu estava orgulhoso da minha decisão dizendo o reino de Deus em primeiro, eu pago o preço que for mas um dia, era uma sexta-feira à noite, eu estava livre, tinha ido visitar meus pais e pedir para usar, lembra do finado telefone fixo? Na época isso valia o preço de um carro, que ligações eram caras. Eu, para as minhas viagens como ministro itinerante, precisava de comunicação com os pastores. E dependendo do grau de intimidade que a gente tinha com o pastor Era a hora da ligação Porque depois das 10 começava a ficar mais barato Depois das 11 mais, depois da meia-noite o preço despencava A maioria dos pastores não dava para ligar depois da meia-noite Então eu calculava quem dava para ligar depois das 10 Quem dava para ligar depois das 11 Porque quando chegava a conta o papai dizia Esse interurbano não é meu <risos> E cada um pagava o seu Então eu fiquei até tarde fazendo as ligações Quando finalmente terminei e ia sair Minha mãe disse, filho está muito tarde Até você chegar naquele fim de mundo que você mora era um lugar perigosíssimo, ela diz, a gente vai ficar muito preocupado, dorme aqui hoje, você não tem nenhum compromisso tão cedo, e mesmo tivesse, tiver, você pode sair amanhã cedo, então meu pai diz, acho melhor ouvir o conselho da sua mãe, eu falei, então eu durmo, dormi no quarto que anteriormente era meu, na cama que anteriormente era minha, e acordo de manhã com uma experiência que não explica-se de outra forma, não ser como algo sobrenatural, parece que tinha uma caixa de som, um alto-falante, um PA desses dentro do quarto, todo o barulho era muito alto o primeiro barulho que eu lembro de ter acordado ouvindo era barulho de louça minha mãe arrumando a mesa para o café da manhã xícara em cima do pires, do talher, mas era alto, alto, tudo alto dentro do quarto e eu consegui ouvir meu pai conversando com a minha mãe também num volume muito alto que com a porta fechada, distante de onde ele estava, não dava para ouvi-los e o pedaço da conversa quando eu acordo que está sendo transmitido naquele alto-falante é algo mais ou menos assim papai na época tinha um Opala, só os que têm a minha idade ou mais vão entender Comodoro, não era um Opala qualquer. Ele fala assim para minha mãe. Zeni: passei num garageiro, Era o jeito de falar de quem tinha revenda de carro. Que me oferecia uma troca. Mano a mano. No meu Opala por outros dois carros. Uma Brasília e um Fiat 147. Minha mãe disse. por que você precisaria de dois carros? Na época ela não tinha carteira. Ela não dirigia. Ele fala assim. Estava pensando em abençoar o Luciano e o ministério dele com o carro e ele insinuava nas entrelinhas, será que com isso ele vai entender, que eu não estou tentando sabotá-lo, e de repente alguém desligou o som, eu não ouvia mais nada, o barulho estava de talher muito distante, quando eu abro a porta, levanto, percebo que meu pai e minha mãe estão conversando, que aquele barulho está acontecendo lá bem baixo, mas quando eu chego a conversa acabou, e eu não soube o que eles estavam conversando, eu pensei, Deus está me mostrando algo, e o que eu entendi, Deus está dizendo... Seu pai, ou desculpa, de velha guarda, nunca vai admitir que errou Ele está tentando chegar o mais perto possível Falando nas entrelinhas com a sua mãe, mas não vai falar com você Eu te deixei ouvir Para você entender que o coração dele está aberto Agora, faça a sua parte Bota você o rabo no meio das pernas E volta a metade que falta para encontrar Então ali sentado na mesa, eu falei Pai, eu preciso te dizer algo eu sei que nós não estamos brigados, que mesmo tendo saído de casa, o Senhor me deu autonomia, me recebe bem. Mas eu quero ser honesto com o Senhor. Eu nunca planejei sair de casa desse jeito. Eu esperava sair quando casasse, ou se fosse para o campo missionário, não morando na mesma cidade. Eu quero que o Senhor saiba, eu preciso que o Senhor saiba, que eu nunca quis te desonrar. Mas talvez a gente falhou e não isso junto. Para mim era tudo muito certo o que Deus estava me falando. Eu poderia ter participado do senhor de todo esse processo antes, discutido, ouvido sua opinião, mas o que passou, passou. Não dá mais para a gente arrumar o que já passou, mas nós podemos arrumar daqui para frente. Falei honestamente, eu queria pedir para o senhor algo. Meu pai, tudo era muito bíblico, então a linguagem tinha que ser assim. Falei, eu quero fazer com o senhor o que Daniel fez com o Arioque, capitão da guarda do rei da Babilônia quando eles pedem para comer água e legumes, o Cadiz não posso, porque se você estiver fraco, vai sobrar para o meu lado Daniel diz para ele, examina a gente durante um tempo se você ver que funcionou, a gente segue com a nossa dieta se você ver que não funcionou, eu aceito a sua dieta eu falei, pai, eu não lembro que mês a gente estava, eu falei, não estou te pedindo um ano, estou te pedindo até o final desse ano avalia o que Deus está fazendo na minha vida, no meu ministério, se no fim do ano o senhor não concordar com esse sistema eu me submeto ao teu mas se o senhor conseguir reconhecer que Deus está comigo eu continuo com água e legumes fora do convencional se o senhor não reconhecer eu vou para a sua dieta, eu vou para o seminário eu vou fazer do seu jeito porque o meu coração não vai distanciar do seu meu pai, dando de bom disse, desse jeito eu posso aceitar, como se ele nunca tivesse pensado eu falei, então? ele falou, então pode voltar mamãe fica com um sorriso de uma orelha na outra e eu lembro que eu aviso o um amigo, mês que vem, tu paga o aluguel sozinho. Tu tá por conta, eu vou voltar pro Ninho. <risos> Fui com um amigo buscar a mudança pra voltar pra casa. Quando eu volto? O que é que tem na garagem? Não tem mais um Opala oh, Comodoro. Tinha um Fiat 147, uma Brasília. 74, carburação dupla. Ou seja, o devorador. Que fazia rede moinho no tanque de tanta gasolina que bebia. Nova geração, só conhece geração eletrônica, nem sabe o que é radiador, é, é carburador. Mas o Marcelo me implorou, falou, cara, no primeiro cu todo mundo queria saber qual carro ficou para você, a Brasília. Meus irmãos até protestaram uma vez com meu pai, o Luciano foi o único que ganhou carro e falou, nunca dei carro para filho, apoiei o ministério de um. Mas aonde eu quero chegar com isso? A partir daquele dia, meu ministério subiu de nível o que Deus passou a fazer, as portas começaram a se abrir, porque quando existe conexão geracional, a benção é ampliada, o favor de Deus é derramado, Deus não planejou essas coisas à toa, mesmo que eu e você não entendemos, é aqui que a coisa vai dar certo, eu disse você é um rapaz e mãe, você vai prosperar em tudo, você vai ser bem sucedido em todas as coisas, e nós precisamos superar esses desafios, entendendo que sem a parte de Deus, se Deus não me dá aquela visão, aquele sonho, não sei o que foi aquilo, para me mostrar o que estava acontecendo nada do concerto teria acontecido mas não é só a parte de Deus, naquele momento Deus está dizendo já trabalhei o coração do seu pai ele veio metade um terço você vai a outra metade ou os dois terços que faltam tem a nossa parte que inclusive é a única parte que a gente consegue fazer não adianta eu ficar preocupado com a parte que eu não vou fazer eu posso ficar criticando como que uma geração Tá fazendo ó, o trabalho deles mas a parte pela qual eu vou responder e sou responsável é a minha quer dizer eu não tenho controle sobre como meu pai vai ser pai mas apenas como eu vou ser filho então nessa parte eu tenho que me atentar e fazer isso bem eu acho interessante esse testemunho a maneira como meu pai descreve que o ministério mudou uma vez que o pai dele estava nessa conexão, que eles estavam nessa linguagem, em ir como pais, e seja isso naturalmente ou espiritualmente, a geração que prepara a próxima geração precisa fazer isso com o auxílio do alto, porque nós precisamos ter essa perspectiva profeta, profética, Salmo 127,4 vai dizer que os filhos são como flechas, quer dizer, o filho ele é enviado, ele é lançado, mas quem tem o trabalho de enxergar, direcionar e proporcionar é o arqueiro. Então, uma geração precisa preparar a outra, você vai ver Moisés preparando um Josué para andar numa terra onde ele não andaria, fazer as coisas de um jeito diferente, e obviamente acreditava em Josué, por isso que andavam junto o tempo inteiro, e mais tarde você vai ver um Josué que com carinho dizia, como Moisés costumava dizer, quer é dizer, existia uma conexão ali, e as palavras, os ensinos juntos são perpetuados por conta disso, sabe, uma vez que nós enxergamos, e precisamos orar por isso, desde antes dos meus filhos nascer, até antes de casar eu já vinha orando Senhor me ajuda a entender o destino profético dos meus filhos Algo que os dois que já nasceram e até os que não nasceram O Senhor nos deu direcionamento profético A gente já está entendendo, ah esse é o chamado Isso já tem trazido um pouquinho de insight de como podemos fazer isso A gente precisa enxergar isso Em segundo lugar precisamos acreditar precisamos crer no que Deus vai fazer com a próxima geração, 2 Coríntios 5 no versículo 16 diz que nós não enxergamos ninguém segundo a carne, ninguém, a nossa perspectiva tem que ser segundo a nossa natureza que é espiritual, agora se nós não enxergamos ninguém segundo a carne, por que fazemos isso às vezes com os nossos filhos, até espirituais ou a próxima geração, sabe... O movimento profético é como que Deus faz com Ezequiel no, versículo, no capítulo 37, onde ele leva ele para um vale de ossos secos e faz ele enxergar um exército. Às vezes a gente faz o contrário. A gente olha para o exército que Deus está levantando, que é a próxima geração, enxerga um monte de defunto. Ah, essa geração tem esse problema, não sabe honrar, não faz isso, mas nós precisamos acreditar na próxima geração. Você vai ver Jesus chamando os discípulos, os preparando, e não é de um jeito duvidoso, dizer, é, eu, eu vou ali e já volto, não sei se vocês vão dar conta não. Não, qual que é a conversa? de Jesus com os discípulos, eu os envio como o pai me enviou, a conversa é, vocês vão viver as mesmas coisas, vão fazer as mesmas coisas que eu fiz e coisas ainda maiores, eu cresci assustado com meu pai dizendo que eu ia viver as mesmas coisas que ele vive, coisas ainda maiores preocupado, mas desde pequeno eu vejo ele me encorajando acreditando, estava lá sentado comigo me ajudando a preparar o esboço da primeira mensagem que eu preguei. até hoje, às vezes eu, eu preparo um vídeo uma mensagem, mando para ele, o que, que você acha? ajuda, ele me ajuda a revisar aos livros, a dar aquele joinha teológico, agora uma vez que entendemos, enxergamos, acreditamos, existe uma outra parte importante de declarar, sabe declarar, declarar isso sobre os nossos filhos, para mim um exemplo interessante é o de Jacó e os seus filhos em Gênesis 49, ele começa ali dizendo, a juntar vos e eu os farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros, e ele começa a declarar. Ele começa a declarar sobre seus filhos, José será um ramo frutífero, ser o seu pão, será abundante. Sabe, nós precisamos fazer isso, enxergar, acreditar e declarar isso sobre os nossos filhos, porque a terra tem as suas estações e nós precisamos estar em harmonia. Graças a Deus temos o auxílio do alto, eu me recordo de uma vez, eu já tinha saído de casa e eu fiz um telefonema para o meu pai, fui buscar o conselho dele, estava empolgado com alguma coisa, mas a conversa tomou um turno meio inesperado, eu comecei a tomar bronca, fiquei revoltado eu lembro que eu desliguei o telefone, chateadíssimo eu estava super frustrado com meu pai, eu fui pro canto e, e eu tava, eu nunca faria isso com meu filho, eu nunca vou fazer isso com meu filho, sabe? já teve esses momentos? eu nunca vou fazer isso com meu filho e quando eu falei isso, eu nunca vou fazer isso com meu filho eu não consegui entender, na minha cabeça ele estava sendo, sabe? teimoso, restritivo, não estava enxergando a minha perspectiva e quando eu falei isso, eu nunca faria isso com meu filho, o Espírito Santo chegou na né, Edifinim ele me perguntou, ele falou, Israel, se um dia para o seu filho experimentar as coisas que você tem experimentado em mim você precisasse fazer o que seu pai acabou de fazer, você faria? Eu comecei a chorar, sim, eu faria, o Espírito Santo me perguntou, e por que você faria? mesmo sabendo que não é legal experimentar isso como você acabou de experimentar porque eu, eu vou amar muito meu filho e eu quero que ele viva essas coisas em Deus. O Espírito Santo me perguntou, e por que você acha que seu pai está fazendo isso? Acabou Obrigado, comigo. Deus. Eu não tinha, eu, não, eu era filho, não era pai. Não conseguia entender. Mas nós precisamos entender que Deus está no negócio de unir o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, Ele vai nos auxiliar, e todos nós vamos precisar lidar com as duas fases, seremos a próxima geração, e um dia prepararemos a próxima geração, e nessas duas fases podemos contar com a graça de Deus, gente, como que, como que o Senhor bota a cabeça de paternidade no menino, quando for com seu filho, porque pensar dos nossos pais é, é fácil, ah eles estão errando nisso, errando naquilo, mas e aí, que tipo de filho você gostaria que seus filhos fossem com você? Um dia, você que ainda é solteiro e vai ter filhos, como você gostaria que seus filhos te tratassem? Você entende que essa é a sua responsabilidade hoje? E vamos ter que lidar com isso, é interessante ver em 1 Timóteo no capítulo 4, versículo 12 ao 16... A conversa que Paulo tem com Timóteo, porque ele vai dizer: não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas pelo contrário, seja exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Quer dizer, tem um monte de coisa que você já pode estar fazendo. Ele diz, Timóteo, vai com tudo. Não, não, não se sinta menosprezado por ser jovem, voa, decola. Tem todo esse encorajamento, mas também tem uma outra parte da conversa. Ele diz: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das escrituras, à exortação e ao ensino. Ele diz: faz uma coisa básica, sabe por quê? Timóteo não precisa ser um novo Paulo, Paulo ainda está vivo, ele precisa ser o Timóteo, essa é a estação que ele está e precisa honrar. Tem muita gente que às vezes enterra o mover de Deus por querer promoções antes da hora, algo que tem sido, sabe uma dificuldade nessa geração porque por um lado às vezes a gente reclama do saudosismo da geração passada que vive falando, ah Deus fez isso, fez aquilo era desse jeito, parece o povo querendo encontrar né, o corpo de Elias a nova geração acho que tem um desafio ainda pior, que eles querem enterrar o Elias vivo quer sepultar o homem antes da hora, né? quer aposentar o paulão antes da hora, nós precisamos honrar os momentos e estações, porque vamos cumprir com a nossa parte, é um quebra-cabeça que se une, eu preciso fazer a minha parte, então como Timóteo tem que fazer a parte de Timóteo, eventualmente como Paulo, a parte de Paulo, mas sempre honrando a geração anterior e sempre preparando a geração mais nova, ajudando eles a enxergar o caminho e desse jeito nós vamos trabalhar juntos nessa terra, sabe, podendo ter vigor além do que nos é permitido, sabedoria, além do que nos é permitido individualmente, mas em conjunto, a gente vira essa bomba atômica imparável, é algo que o Senhor quer fazer, eu acho interessante a passagem de Joel sobre esse derramado do Espírito, algo que acontece com os filhos, com os velhos, com os jovens, quer dizer, parece que está falando de um, de um mover, onde gerações estão trabalhando juntos, parece que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus quer fazer algo com as nossas famílias, as gerações, né, trabalhando junto, e nós precisamos entender que vão haver dificuldades, vão haver as nossas falhas, só que mais do que isso, existe um auxílio divino, existe graça para que nós possamos fazer isso, amém? e possamos juntar as gerações, e somar as nossas forças, e quando fizermos isso, vamos estar caminhando na vontade de Deus, precisamos focar na nossa parte, é a parte que nós conseguimos fazer, e vamos responder por quão bem fizemos essa parte, amém? amém. Eu acho que é isso aí. Eu gostaria que nós orássemos, e gostaria que você pudesse se dispôr a avaliar seus relacionamentos avaliar como foi seu relacionamento com seus pais e você que já é pai, como tem sido seu relacionamento com seus filhos meu pai teve coisas que porque ele não viveu, não sabia como dar e reproduzir mas a partir de uma plataforma de algo que ele me deu melhor do que o que ele teve eu posso para a próxima geração melhorar um pouco mais Esperando que a próxima geração melhore ainda um pouco mais para a próxima. A ideia aqui, é ao mexer nesses princípios, não é frustrar quem não teve. É provocar você a oferecer aquilo que você não teve. A ideia não é condenar aqueles que talvez sabiam e não estavam fazendo como deveriam. É despertar você para a partir de agora tentar ajustar isso. Há muitos desafios para se preservar a conexão relacional, mas eles podem ser vencidos progressivamente ao longo dos anos meu relacionamento com meu pai foi mudando e nós passamos a ter um nível de envolvimento e ligação que a gente não tinha antes eu lembro quando evoluímos para interagir nos projetos ministeriais meu pai fazia as primeiras revisões dos meus livros ele sofria com a minha gramática com o meu jeito de escrever, com os meus erros mas a gente tinha muito embate teológico, éramos de escolas diferentes e tinha hora que o pau quebrava mas assim a gente tinha discussões acaloradas mas à medida que o tempo foi passando a gente conseguiu entendendo, refinando tinha coisas que meu pai permitia que eu mostrasse para ele pai eu acho que o senhor não viu isso, isso, isso e às vezes ele ficava deslumbrado com aquilo mas tinha hora que ele me mostrava que eu não tinha visto e com o tempo a tensão foi diminuindo a gente foi crescendo a coisa amadureceu a um nível que antes o papai ser promovido e transferido para a glória Muitas vezes nós sentávamos e tínhamos conversas muito profundas Que eu imagino talvez ele não tinha com amigos nem colegas de ministério Eu lembro de uma fase onde meu pai começou a querer abrir o coração comigo Falei, o senhor é meu pai, nós não estamos no mesmo nível E eu não posso assumir nenhum papel de pastorado em relação ao senhor Eu não consigo superar isso Nós vamos ter que ter algum limite Ele falou ok No início ele não me deixava passar os limites Teve uma hora que eu falei, não vamos empolgar demais E sabe... Deus pode mudar coisas que nós não imaginamos Eu testemunhei, meu pai, viveu um processo de transformação e de mudança progressiva até o final da vida E eu acredito que todos podemos viver isso Nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para melhorar Alguns de nós somos mais teimosos que outros Mas há uma esperança quando nos sujeitamos a Deus Uma nova história pode ser escrita, algo especial pode ser construído a minha oração é que você absorva essa mensagem da forma correta. Nossa intenção não é apontar o dedo, não é trazer culpa e condenação para quem não vive, é despertar. Nós podemos escrever uma nova história. Eu quero que a gente possa orar por isso. Orar juntos, pedindo um toque do céu, do alto. Eu vou orar primeiro, eu vai orar depois e vai terminar fazendo o apelo como Deus o dirigir. Mas eu quero que você coloque diante de Deus sua vida, sua história... Não só a que foi escrita, aqui ainda será Meu Deus, nós oramos pelo toque de Deus em cada casa e família Aqui nós temos tantas histórias diferentes Mas todas elas com igual importância aos teus olhos Que nos ama a todos igualmente, sem fazer acepção de pessoas Pai, eu oro que meus irmãos e irmãs possam viver o plano de Deus para si Não apenas enquanto indivíduos, mas como família E como parte do reino de Deus com essa construção multigeracional que o Senhor sempre está realizando eu oro pelo entendimento prático dessas verdades, não só em relação a pais e filhos naturais mas também naquele nível espiritual e de discipulado ministerial que possamos viver e nos aprofundar, melhorando a nossa prática e conduta em cada uma dessas verdades suplicamos graça e favor do alto, oramos pela ação poderosa e personalizada do teu Espírito Santo Oramos para poder experimentar a promessa e a declaração profética De que o coração dos pais se converterá aos seus filhos e dos filhos aos pais Nós oramos por reconexão geracional Nós oramos por restauração Nós oramos a Deus para avançar Ainda que não seja instantâneo, ainda que seja um processo Nós queremos avançar progressivamente naquilo que o Senhor tem para nós Sabemos que poderemos contar com a Tua parte e queremos fazer a nossa e juntos interagindo contigo viver avanços significativos no que diz respeito à conexão relacional. Nós oramos em nome de Jesus. Senhor, nos ajuda a enxergar segundo a verdade, nos ajuda a participar no que o Senhor quer fazer nessa terra. Nos ajuda a ter união de coração, de propósito e que os corações dos pais possam ser unidos aos seus filhos e dos filhos aos seus pais nos ajuda a nos conectarmos a geração passada com o e a próxima geração em preparo, com amor, carinho e cuidado para que entre a geração anterior e a próxima possamos ser como uma ponte na qual as boas novas do seu reino vão correr e se espalhar para todas as famílias até em nome de Jesus sabe eu tenho certeza, não tenho sombra de dúvida, que o Senhor tem coisas extraordinárias para a sua família. Mas talvez você está ouvindo isso hoje, tudo isso parece tão bom e você deseja viver isso tudo, só que você ainda não entregou a sua vida para Jesus. E essa é a sua primeira e mais importante família, sua família espiritual. Tudo que experimentamos aqui na Terra é algo que é momentâneo, é temporário sabe, um dia, às vezes eu pego o meu, o meu filho, ele tem cinco meses, eu estou lá às vezes botando ele para dormir, eu fico olhando aquela coisinha tão fofa, e eu penso que privilégio que eu tenho de ser o pai dele hoje, de, de preparar, de cuidar, ele ainda é pequenininho, tem chão pela frente, mas às vezes eu começo a me emocionar e, cheirar, porque, e chorar, porque eu penso um dia, né, hoje eu sou o pai dele, ele é meu filho, mas um dia seremos irmãos, e nos assentaremos na mesa de Cristo, e vamos dividir o pão junto com o Senhor para sempre, e o meu coração se emociona, sabe, a sua família espiritual, na qual você é um filho Deus é seu pai, é o modelo pelo qual você vai experimentar a família terrena, segundo a lente que é necessária, então se você está aqui hoje, e você ainda não entregou a sua vida a Jesus, e você gostaria de fazer isso, sabe, a palavra de Deus diz em Efésios 5, no versículo 8, que uma vez estávamos né, perdidos nas trevas, mas agora fomos inclusos numa família de luz o que o Senhor Jesus fez na cruz, foi para que você pudesse ser um filho amado, o resto da sua vida, então se você está aqui hoje, você ainda não fez essa decisão, você gostaria de fazer essa decisão, eu quero te convidar a levantar a sua mão, bem alto, se alguém aqui hoje gostaria de fazer essa decisão, levante sua mão, se você também está aqui hoje, e você sente uma necessidade de reconciliar, eu também, sabe, talvez você esteve distante dos caminhos do Senhor, eu quero te convidar, se você sente a necessidade de levantar a sua mão, e também quero estender o convite agora para você que levantou a sua mão vir aqui para frente. Eu vi uma mão, uma pequena mão preciosa ali atrás. <risos> gostaria de estender esse convite, caso você gostaria de fazer essa decisão, os líderes da casa vão estar em prontidão para conversar com você, te instruir e orar contigo. Tem alguém? Alguém aí? Aqui. Glória a Deus, Deus seja louvado. Você é uma filha amada e o seu pai te ama para sempre, para sempre. Amado, se você também, Glória a Deus, Glória a Deus, que especial. Que decisão maravilhosa. Então, conforme nós oramos e encerramos, se você... Ainda no seu lugar, sente a necessidade de fazer isso Vem aqui na frente, os líderes da casa vão orar com você Te acompanhar nesse momento, amém? Senhor, nós te damos graças pelo seu precioso sangue Pelo fato de que o Senhor nos resgatou e não estamos mais perdidos nas trevas Mas agora somos filhos e temos para onde correr Temos um Pai que nos ama e cuida de nós E um dia poderemos estar todos juntos em sua casa habitando como uma família por toda a eternidade, te agradecemos pelo seu precioso sacrifício, e hoje honramos o seu nome, em nome de Jesus, amém.